A posição de tomar decisões que podem interferir diretamente no futuro do seu negócio é bastante complicada exigindo uma visão estratégica e muita confiança. Para melhorar esse atributo ali no seu dia a dia, hoje separei três dicas importantíssimas que vão te ajudar a se sentir mais preparado e consequentemente mais assertivo na hora da tomada de suas decisões. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues e nesse episódio irei te mostrar três dicas valiosíssimas para você se preparar para um novo desafio em qualquer área ali da sua vida. número 1 um, foque sempre nas suas habilidades nas suas soft skills essas habilidades são habilidades que nos ajudam ali a desenvolver nossas competências emocionais e de relacionamento ao longo ali do nosso dia a dia alguns exemplos dessas habilidades alguns exemplos de soft skills são liderança comunicação negociação pensamento crítico e, e por último ali também né inteligência emocional quais são as suas soft skills Agora que citei esses exemplos, basta você refletir sobre quais soft skills você já possui. Se o seu forte foi inteligência emocional, aproveite para desenvolver liderança ali e também é, em certos negócios. Agora, agora, se liderar uma equipe já é o seu forte, lembre-se de, de, de prestar bastante atenção ali, né? E dar sempre muita empatia e escuta ativa na hora de dar e receber feedbacks. Dica número 2: Tenha sempre uma mentalidade empreendedora vivenciar certas experiências é a melhor maneira de aprender alguma coisa e consequentemente ganhar mais confiança naquilo que você faz ou simplesmente no mercado que você atua portanto para mudar sua mentalidade e entender quais são as suas principais características de uma mentalidade empreendedora você precisa viver isso daí você precisa viver essas experiências ali na pele você precisa viver ali no seu trabalho duro ali no seu dia a dia mas como vivenciar essas experiências como eu posso ter esse tipo de experiência ali no meu dia a dia? Primeiro você tem que sair da sua inércia, sair da sua zona de conforto. Aprender ali com seus erros e ser resiliente e também ser persistente. Não ter vergonha, né? não tenha vergonha de aprender com quem sabe. Explore ali ao máximo a sua rede de influenciadores ali, né? Que falhem ali, pessoas que falhem ali do seu tipo de negócio, do, do, do tipo de negócio que você atua. Isso daí vai ser fundamental para ativar a sua mentalidade empreendedora e te deixar mais seguro ali para tomar suas decisões, seja decisões ali a médio, é, curtos ou longos prazos ali é, nos seus projetos, né, no tipo de negócio, como é que eu falei antes, no tipo de negócio que você atua. E para finalizar essa dica, só um lembrete, a mentalidade empreendedora não está relacionada a condições ideais, não se trata de ter recursos financeiros suficientes ali ou de estar em um país com uma economia forte, é, é alguma coisa muito mais profunda ligada ali ao desejo né, de superar obstáculos ali e progredir em qualquer ambiente. Ser camaleão, um empreendedor de sucesso é capaz de ver oportunidades onde muita gente só vê desgraça. Terceira e última dica: pratique sempre ali, pratique sempre o autoconhecimento. O autoconhecimento é o segredo para para você conquistar novas oportunidades. Todo empreendedor, seja de negócios ou empreendedor de carreira, que domina ali as suas características, conhece as suas habilidades e desenvolve ali autoconfiança, consegue tomar decisões mais assertivas e superar ali os desafios ali das suas jornadas, o desafio ali do seu dia a dia. Identifique ali o seu potencial, tomando, tomando sempre ali consciência né, das suas limitações ali, né? Das, sempre das suas limitações. A partir dessa compreensão, você vai conseguir dominar melhor ali as suas habilidades e pensar nas melhores estratégias ali para gerir, como eu falei antes ali, para gerir ali as suas limitações. Uma vez que o empreendedor sabe os seus limites, ele poderá buscar ajuda de profissionais para se, para se aperfeiçoar ali, né, com o tempo ou fechar parcerias que poderão suprir essas falhas. Conheça o seu propósito e o propósito do seu negócio, pois isso é responsável pelas energias que você vai empregar nas suas atividades ali, no seu dia a dia. A vontade de realizar alguma coisa ou de conseguir chegar em, em determinados objetivos ali ajuda você a e cada vez mais longe ali, aumentando o seu nível de entrega ali nos seus projetos ali nos projetos relacionados ali aos negócios que você atua como eu disse antes sempre separe o que precisa ser delegado e o que precisa ser centralizado o autoconhecimento permite que todo empreendedor aprenda a confiar em si mesmo e também no próximo aprender como e como os próximos empreendedores ali precisam delegar além do que podem realizar é essencial para que todos os processos ali do seu negócio fluam ali né que, que todos os processos do seu negócio do seu negócio né é fluam ali com qualidade agilidade e o principal né e o principal com muita assertividade Chegamos ao fim desse episódio e eu espero que ele tenha te enchido ali de conhecimento e confiança para que você possa lidar com desafios ali no seu dia a dia, como eu falei ali bem no início desse episódio, bem no início desse vídeo, dominando ali seus medos e encarando tudo de frente ali, com a coragem que eu sei que mora aí dentro de você. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e nos acompanhar ali nas melhores plataformas de podcast atualmente. Lembrando que esse conteúdo, lembrando que esse roteiro desse, desse, desse vídeo, desse podcast foi totalmente retirada do nosso treinamento e como esse business training center se você não sabe o que é eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo um link na descrição desse podcast para você para você saber é, ter uma visão ali né, uma visão mais detalhada do que é esse treinamento só então só lembrando né esse conteúdo vai sair em podcast em vídeo e também em artigos ele em forma de blog eu vou de também deixar o link ali na descrição então esse foi o nosso episódio de hoje, espero que tenha gostado, é isso aí, tamo junto, e é só o começo, e vamos pra cima.